Já começou a música? Já posso bater o sino? Vou bater o sino, aí começa a música, tá bom? É assim, ó. Plim, plim! Na é igreja, lá o padre lá batendo o sino. Plim, plim! E aí começa a música e é isso aí, né? Fazer o quê? O sino bateu Parece que chegou a hora E você se perdeu Perdeu a hora de ir embora Distante Mas eu estou aqui tão perto Gritante Suave e tão inquieto Partindo amanhã Dividido entre dois mundos Tentando saber e esse mar é tão profundo, distante, mas eu estou aqui tão perto. Gritante, sua vida tão inquieto Rema, rema, rema, eu não posso nadar Rema, rema, rema, o navio vai afundar A caça ao tesouro vai começar Se você for embora, eu vou te encontrar distante Mas eu estou aqui tão perto E você se perdeu? Perdeu a hora de ir embora. <risos> Agora grava aqui de novo. Você se perdeu. Gritante, sua vida tão inquieta. Distante, mas eu estou aqui tão perto. Gritante, sua vida tão inquieta. É pessoal, que amor melado é esse? Que amor chato, não toma uma atitude, só fica no distante, gritante, se apaixona logo rapaz, pede ela em casamento. Pô oh, rapaz, não aguento mais essas músicas assim, pelo amor de Deus, vou embora agora, tá bom? Faça-me favor. <laughs> ah, de novo. vai <laughs>